Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, o Nossa Língua Portuguesa está no ar. Hoje eu converso com uma das mais importantes escritoras para crianças e jovens, como ela mesma gosta de se definir, a querida Ruth Rocha. No programa de hoje você vai ter também a presença do grupo Los Hermanos, com a Ana Júlia. Não saia daí, eu volto já já.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 Nossa língua, nós, nossa língua. Nossa língua portuguesa de hoje recebe Ruth Rocha pela segunda vez. Um prazer muito grande ter você aqui, né? Agora na nossa casa, porque nós já fomos à sua casa, tá lembrada, pois é claro. É, lógico. <risos> você nos recebeu com muito carinho. E Ruth, mais de 30 anos nessa estrada. Mais de 30 anos na estrada. Escrevendo para crianças e adolescentes. Crianças e jovens, é, adolescentes. É. Como você mesma diz, e eu disse na, na abertura do programa, é, em vez de dizer uma escritora infanto-juvenil, essa história é ótima. É. Senão você fica sendo infanto juvenil. Não é um adjetivo, me adjetiva. <risos> Quer dizer, então você não é uma escritora é, ou juvenil é, Eu não gosto nem de falar em literatura infantil, porque é. eu acho que a literatura que a gente faz não é infantil, é. ela é para criança. Sim. mas ela não é necessariamente infantil. E, e como é que é, então, adaptar, você acaba de fazer... É, a adaptação de uma obra-prima, eu diria, de uma obra-prima da humanidade. Uma obra né? básica, né? É, uma obra básica da humanidade. É. E eu, é. eu achei uma, um trabalho muito rico, muito gostoso de fazer. Adorei fazer isso. Foi um trabalhão, claro. Mas eu gostei demais. Eu fazia muito tempo que eu queria fazer Odisseia. É. E, e é uma história muito bonita, uma história muito cheia de peripécias, é muito cheia de aventuras, né? É muito cheia de detalhes interessantes, e de... é muito cheia de referências que se usam na literatura. A gente encontra o sentar sobre as cinzas, a gente encontra o canto das sereias, a gente encontra a opção de referências que são usadas na literatura de todos os tempos. E isso é uma das coisas que eu acho importante em fazer uma adaptação. Eu acho que a, a leitura do original, da Odisseia, é hoje praticamente impossível. Aliás, vamos, vamos dizer claramente para o leitor, porque nós vamos para o Brasil todo, para todos os cantos, vamos deixar claro para o leitor o que é a Odisseia na versão original. Pois é, é a Odisseia foi um poema uh, que foi originalmente composto oralmente, foi feito por, é atribuído a Homero, que seria inclusive cego e percorreria a Grécia toda, contando histórias, uh, primeiro contando as histórias da Guerra de Troia e, e histórias que, que valeram um, um, também um poema muito longo, chamado A Ilíada porque é outro texto clássico, chama outro texto... é um texto clássico, é um dos textos mais importantes da humanidade, né? e depois conta a volta de um dos soldados, de um dos guerreiros, de, de Ulisses, um dos heróis, né? que é Ulisses, que em grego chama Odisseu, por isso a obra chama-se Odisseia. Ele é um Odisseu, né? Ele é, ele é um, ele é um herói, né? É. E ele ele volta para casa. e leva dez anos ele leva dez anos na guerra para começar. Depois ele leva dez anos para voltar para casa. Então uh, a Odisseia é uma Odisseia é uma é uma história de uma dificuldade de um, de muitas muitas intervenções dos deuses que uh, uns são a favor dele outros são contra dos deuses evidentemente gregos, né então, uh, ele, ele tem muitas aventuras nessa volta, uh, por, por intervenção, inclusive, dos deuses, né? e também por, por ações dos próprios marinheiros, que se metem em mãos sonhos embrulhadas. Então, é uma história... É muito longa, e como ela foi composta oralmente, ela é uma história que tem muita repetição, as histórias são repetidas de novo, são recontadas. Então, a obra original é uma obra muito grande. Você teve dificuldade para achar o original, Tive não foi? Tive muita dificuldade para achar um, um, um exemplar original mesmo. E... Porque as, as, os que existem são já adaptações. É. O fato de ser traduzido já é uma adaptação, né? É. Porque toda tradução é, de certa forma, uma adaptação. Onde você então, achou o original? Eu encontrei, eu não sei, eu não sei nem dizer para você, acho que nem encontrei um original. Sim. Porque eu encontrei uma tradução da edições de, de ouro. É que era uma tradução em versos é. e com a métrica correta. Essa, eu acho que é a mais próxima do original. Em suma, encontrada a obra, vambora. vamos embora. E aí? <risos> Bom, aí eu uh, o problema de um, de um escritor para crianças é sempre uh, o problema do tom. Porque eu acho que a, a única diferença que existe escrever para crianças ou para adultos é, na verdade, escrever no tom. É como se você mudasse o tom, inclusive mudasse para um tom maior, porque a escrever para criança é uma coisa mais otimista, é uma coisa mais, é uma coisa mais suave, é uma coisa que tem que ser um pouco mais fácil então eu tentei achar o tom, mas como eu sempre escrevo para criança mesmo, e esse livro é um livro já para, para adolescentes, para crianças de 10 anos, de, de 9, 10, 11, 12 anos, eu, eu tentei achar a minha voz, como é que seria a minha voz contando isso? Quer dizer, contando com o jeito que eu tenho de escrever. e Até que achei o tom que eu queria, que eu achava que... Que é o tom que me consagrou com é. as crianças. Quer dizer, o tom que as crianças gostaram e aprovaram. Eu já aproveito para fazer uma pergunta. Você pode responder no micro ou no macro, né? Questão, você tocou na questão do tom, a língua. Como é que é isso? É, é, como é que você trabalha essa questão da linguística mesmo? Tiro da... essa questão linguística, né? É, é, em relação a, a, a, ao seu público-alvo? Bom, a minha, minha linguagem geralmente é muito informal. Hum. Eu, eu até já, já teve alguns trabalhos, universitários, sobre o meu trabalho, que sempre dizem isso, que eu, eu tenho uma proximidade com a linguagem oral. Talvez porque eu mesma tenha sido formada como como contadora de histórias, por um avô contador de histórias. Então, minhas primeiras histórias eram sempre uh, contadas. Então, eu acho que eu tenho uma linguagem que se aproxima da linguagem oral. Uh, eu não tenho muito medo de falar uh, de uma maneira correta para crianças. Eu acho que a criança aprende quando você adiciona coisas novas para ela. Você não pode manter a criança sempre com uma linguagem infantil. Mas você tem que evitar um certo tipo de linguagem excessivamente abstrata, porque você, uh, aí você dificulta a compreensão. Eu, eu tento fazer uma linguagem mais concreta, contar as coisas mais no concreto do que no abstrato. Bom, já que nós estamos falando já desse, desse passo direto do contato da obra com, com o público... Será que a garota está lendo hoje não está? Como é que é essa relação com o livro? Mas antes que você responda, a gente vai ver uma materinha feita certo. pelo James Capelli e a gente depois conversa a respeito. Outro você gosta de ler o quê? Gibir e livros. Que tipo de livro? De história. Sobre os 500 anos do Brasil. Revista, jornal. <risos> livros infantis. É? faz. Pequena Sereia, Rei Leão, Aladim... Rafael, você gosta de ler? Gosto. O que? É, livros e revistas. Quem disse que as crianças de hoje não gostam de ler? Videogame, televisão e outras engenhocas eletrônicas podem ser divertidas, mas os livros também têm seus atrativos. A escritora Tatiana Belink é uma prova viva. Os livros infantis dela também. Eles vendem e vendem muito. Publica-se barbaridade de literatura para crianças. Uma faixa muito poupuda de toda a produção editorial brasileira é dirigida à criança. E não estou nem falando só da, do livro didático, claro que esse é obrigatório. Mas o livro de lazer, de prazer, eu tenho livros na décima quarta, na décima quinta, na 18 oitava impressão, já nem disse de edição mais. Né? As crianças que não leem chegam ao vestibular sem decifrar as perguntas, sem poder compor uma frase coerente, sem, sem saber pensar, sem palavras não se pensa. Sem leitura, a leitura desenvolve a inteligência, desenvolve a sensibilidade, desenvolve a linguagem. A, a, de a, a, a ferramenta do pensamento é a palavra, é a frase, é a linguagem. Né? É bom, é importante expor as crianças ao livro, levá-las ao, aos lugares que têm livros, biblioteca, livraria, né? Porque a criança não é boba, a criança é, é inteligente e, e curiosa, que nem um gatinho. O que ela vê, ela pega. E se ela vira uma caixinha fechada, ela abre. E se ela vira um livro fechado, ela abre. Se ela, e, e, e, e lê sem saber ler até ler as ilustrações, ler do jeito dela, né? Há vários caminhos para despertar o interesse pela leitura. Até as revistas infantis, que são muito atraentes para a garotada, podem servir de ponte para o universo da literatura. Internet, uma aula bem dada na escola, e a revista, todas elas eu acho que são uma ponte, porque é super difícil você conhecer crianças que hoje leem, porque vão à livraria comprar. Então, é, o que você puder fazer para trazê-la, para acostumar com as palavras escritas, eu acho que é válido. Quando ela se aproxima do mundo, é, da leitura, é, por meio da internet ou é, por... Por, por uma revista, se ela se interessa por isso, ela vai é, para um livro, ela vê que é um outro mundo, com outro tipo de desenho, de página, e aí ela pode ficar mais relaxada, ela pode se dar esse tempo. Eu acho que é uma diversão diferente, assim, para começar. Na redação daqui demais, os jornalistas de hoje, crianças de ontem, lembram dos livros infantis favoritos. Olha o recadinho da Grace para Ruth Rocha, nossa convidada no estúdio. Todos leram Marcelo, Marmelo, Martelo. E eu fiquei muito frustrada que eu queria ser igual a Terezinha, mas eu era muito parecida com a Gabriela, que era um dos contos desse livro, que é uma das histórias da minha infância que mais marcou, assim, eu adorei. Vamos à opinião dos principais interessados nesse papo, as crianças. Esse é um grupo de alunos da Escola Estadual de Primeiro Grau Thomas Galhardo, que fica no bairro da Lapa, em São Paulo. Você é divertido? Aham. Uhum. Por quê? É porque você aprende muitas coisas com o livro. Depois que você lê, o que você faz com o livro? Leio tudo de novo. Ah, é? Quando termina, você começa outra vez? Uhum. Você não enjoa? Não. O que tem de bacana em ler um livro duas vezes? Você aprende mais. Pra que você acha que serve um livro, além de aprender? Pra se divertir para a gente aprender a contar uma, uma história, narrar. E não é só porque estão dentro da escola que as crianças falam bem dos livros. Nós pegamos o Pablo em casa. Ele tem nove anos e já é um pequeno leitor. Qual que é a diferença de jogar videogame e ler um livro? Muita. Mas qual que é? Ler um livro é, se lá, pensar, imaginar ao mesmo tempo. Jogar de videogame é outra coisa. Já vem pronta a imagem? É. Você gosta de imaginar quando você está lendo? Adoro. Quem lê ativa a imaginação, não é? Então vamos ver se essa garotada está com a criatividade turbinada. Como todo bom livro tem uma boa história, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a contar uma história aqui na reportagem. Mas quem vai acabar... São os dois que estão lá no estúdio, o Pasquale e a Ruth Rocha. Vamos lá, presta atenção que história bacana. Vocês vão acabar aí, falou? Era uma vez uma bela e linda princesa que morava em um belo castelo. Todos os dias de manhã ela ia colher umas belas e lindas flores no seu jardim. Um dia apareceu uma bruxa malvada e disse que o casamento dela com o príncipe. A bruxa acabou o casamento porque ela se transformou na mesma princesa que a outra. Aí a outra princesa verdadeira... É, achou que o príncipe estava traindo ela. Aí, quando a princesa ficou sabendo que o príncipe estava traindo ela, aí é, ela acabou o casamento com ele e chorava todos os dias. Ela nem conseguia dormir, ficou com os olhos roxos. Durante a semana, ela, ela ficou recolhendo as lágrimas dentro de um balde. E depois ela jogou flores espremidas e ficou com tanta raiva que jogou na bruxa. É, na bruxa transforma, transformada em princesa. E, e, e as flores com, com as lágrimas tinham formado uma porção mágica e transformaram a, a princesa em bruxa de novo. Bom, agora o final dessa história de princesa fica a cargo da Ruth Rocha. É com você. Ruth, é, é com você. Parece que essa garotada anda vendo novela mexicana aí. <risos> é, mas a gente pode fazer o seguinte... Pode fazer um primeiro final de acordo com a novela mexicana. É. Casaram-se e foram é. felizes para sempre. Certo. Mas a gente pode modernizar também um bocadinho isso, né? É. Então a princesa, diante do fato daquele príncipe que nem conheceu, nem reconheceu que a bruxa era a bruxa e que ela era ela, é. se desinteressou do príncipe, arranjou um emprego de estilista e agora está muito contente fazendo desfile de moda por aí. <risos> Podemos também fazer a solução do Montero Lobato. No final da Memórias de Emília, né? é. que o, o Visconde estava atrapalhado para acabar, acabar as Memórias de Emília, ela falou, não tem nada disso não, pegou o lápis e botou, fim, fim. <risos> E quem quiser que conte outro, né? Quem quiser que conte outro. E quem quiser que conte outro. O, o, Ruth, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui com a Ana Flora, uhum. esses livros didáticos, escrever Sim. e criar, é só começar. Você trabalha muito com, com a comparação do formal do informal, você põe até texto jornalístico aqui, põe texto Isso. poético, tem aqui umas coisas bonitas do Vinícius de Moraes que... É, é, é nosso autor, é, né? é. amado, muito, muito amado, muito amado, <risos> né? Fala um pouquinho dessa obra, por favor. Vamos mostrar aqui pro... eu ia procurar o Vinícius aqui, mas depois eu, depois eu acho. Bom, essa obra parte do fato da Ana Flora, que é uma pessoa uh, muito estudiosa e muito, ela fez o mestrado dela em arte educação sobre o jogo uh, e a literatura. O jogo e a literatura. Né? E ela fez um, uma obra muito bonita, ela, ela foi aprovada nota 10, então na USP. Então ela, ela essa obra, essa, esse trabalho dela nos inspirou em fazer um livro de redação onde a gente usasse a literatura e o jogo como motivo para redação. Então todo ele é em torno de jogos e é em torno de literatura. Desde, desde o Sapo Cururu que nós vamos buscar no folclore alguma coisa para mostrar, por exemplo, o Sapo Cururinho, que é da... Eu esqueci o nome da autora, uma autora muito boa, que, que escreveu um livrinho chamado Sapo Cururinho, naturalmente... Eu, uh, eu me lembro de um outro Sapo Cururu, do Jorge de Lima. Ah, sim. Um grande texto dele, é mas o Cururinho eu não lembro. Mas então, então, nós fomos nos inspirando, uh, uh, tentando mostrar que a redação é função da cultura, quer dizer, não, é, não se aprende a escrever uh, apenas escrevendo palavras, a gente aprende a escrever cultivando a cultura, olhando a cultura, se mirando na cultura, conhecendo a cultura. É, então, é, é, é, é a inter... É a inter-relação ah. entre a cultura, a, a, a, a cultura é que, é que estimula a escrita, a cultura é que cria a escrita. Então, nós uh, fizemos o um contato da criança com a literatura e com o jogo, que também é sabido, que é uma das formas de estímulo do trabalho, de qualquer tipo de trabalho, que é, é a literatura que é a, o grande móvel da escrita. Eu já cheguei a encontrar gente que escreve, que quer escrever, que traz uma história para eu ler e que diz para mim, eu digo, mas o que, é que você gosta de ler? Eu falo, não, mas eu não gosto de ler você não gosta de ler, você não pode escrever. Não tem o no menor sentido isso. A, a, a gente aprende a escrever lendo. Quem aprende a escrever na escola sem ler, vai eternamente ter uma redação infantil. Uma redação colegial. A gente vai fazer um pequeno intervalo, só quero lembrar a mestre Caetano Veloso que numa música chamada Livros, diz que uh, o enredo, o verso, a frase e tal, e sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Né? É lindo isso, <risos> É né? bonito, É né? muito lindo. A gente volta já já. Nós estamos de volta com Ruth Rocha, nós terminamos aqui citando Caetano Veloso, livros, versos, tudo isso é o que pode uh, lançar mundos no mundo, né? E as referências literárias de que tínhamos falado antes, você citando naquela sua obra didática, né, Bandeira, Vinícius e, e tantos outros, né? Aí eu tenho aqui um, o Reizinho Mandão, que você escreveu, e depois a volta do Reizinho Mandão, dois grandes sucessos de Ruth Rocha. Na volta do Reizinho Mandão, eu me lembro aqui, eu vejo aqui um, um trecho que diz assim, vinha o sapo pela estrada avançando passo a passo, pula pulando seus pulos, recitando no compasso. Meu pai foi rei, foi, não foi, meu pai foi rei, foi, não foi. Né? O, o Bandeira tem um poema conhecidíssimo, né, os sapos clama a saparia e tal, e lá os sapos são os adeptos ou os próprios parnasianos, né? Quem que é o sapo aqui? <risos> Bom, ele diz que é o pai dele, né? É. Mas, na verdade, eu acho que os sapos... Nós estávamos num tempo de ditadura, né? É. Quando a gente... Tudo que a gente espirrava falava de autoritarismo. É. Então, essa história era muito para mexer com o militar. É. Então, os sapos, no caso, <risos> eram, os, eram os autoritários em geral, era... Os próprios e os adeptos. Os próprios e os adeptos, exatamente. quer dizer o seguinte aqui, oh Ruth, interessante oh, esse, essa associação diminutiva aumentativo o reizinho-mandão. É. Né? é. Muitas vezes na escola se aprende que o diminutivo indica... O tamanho, o tamanho pequeno, mas é. não é só é. isso, não, É né? preciso Diminutivo dizer que é muito expressivo, né? É. Ele, ele indica desprezo, né? É. Ele afeto, o... afeto. O, o, o oposto até É né? verdade. E o e aumentativo é. também, né? Também também pode, pode ser afetivo, né? Olha, o Carlão, não é? Ou depreciativo, é. ou Depreciativo, é. é verdade. E nós falamos de Bandeira, um outro texto do Bandeira, o Rondó dos Cavalinhos, né? O rondó é a palavra rondó de origem francesa. É uma estrutura poética em que há determinadas repetições de, de palavras no fim, estribilhos e tal. E o Bandeira diz aqui, os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. <risos> A tua, tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora, e em alma, anoitecendo <risos> e por aí vai. O, o Bandeira... É, tá nesse contexto aqui da, da, da dos sapos e companhia bela como é que eu queria só fechar de novo em cima do, dos próprios sapos dos panasianos e dos seus sapos militares aqui como é que fe, isso fica fechado na sua história do, do reizinho mandão é, o, o, o bandeira meu pai, tá é meu poeta predileto então bandeira ele ele se, ele se... Ele se enfia nas histórias, ele aparece. Sem que eu saiba de onde ele sai. Ele aparece é. em muitas coisas que eu faço. É. Eu acho que o Bandeira é, é um poeta muito amado, né? É. A gente... A gente aprecia outros poetas, admira e tudo, mas eu amo mesmo é o Bandeira. Talvez porque e... ele seja aquilo que ele mesmo disse que o poeta tinha que ser, depois de morto esquecido, o, o poeta, mas a obra a não. Obra né? A não. obra não é verdade. Então... então eu acho que você vê que esse, essa coisa dos do, os cavalinhos e os cavalões, né, é. É, a, é a mesma estrutura que eu fiz do reizinho Mandão. mandão é. né? Quer dizer, no fundo, no fundo ele está lá. Ele né? sempre está lá. É isso. Nossa língua portuguesa. Nossa telespectadora Evanir Rocha, que não é sua parente, imagino, ela mora na rodovia MG 30, quilômetro 18. Conhece? Não é minha parente. <risos> é... Nova Lima, Minas Gerais. Né? Ela diz que está chocada porque me viu aqui dizendo que você é pronome de terceira pessoa. Né? Ela acha que isso está completamente errado. Antes de discutir até com a própria Ruth aqui, eu vou chamar Los Hermanos para cantar um trecho da canção Ana Júlia. Veja o que acontece com essa questão da, das pessoas gramaticais. Vamos lá. Você ouviu um trecho aí da música Ana Júlia de Marcel... como é que se diz isso aqui, meu Deus? Marcel Camels, acho que é assim o nome do, do autor da música, com Los Hermanos. Eu sei que a Ruth gosta do assunto segunda e terceira, Nossa. mas já já ela vai... Ela vai falar a respeito, mas só para citar na letra, tem o te que é pronome de segunda pessoa, teu pronome de segunda pessoa, você tido como pronome de terceira na estrutura, não do discurso, na estrutura é, é, gramatical, porque você conjuga verbo, como todos os pronomes de tratamento, você conjuga verbo na terceira pessoa, ele é, você é e por aí vai. Ruth, vamos trocar duas palavras a respeito. Pois é, eu gosto muito dessa questão porque eu acho que na língua portuguesa uh, existe essa questão da segunda e terceira pessoa. Uh, vai acontecer um fenômeno que é a fusão do você com a segunda pessoa, porque você é a pessoa... Com quem a, se fala. Com quem se fala. A quem né? o falante se então, dirige. Então, o que aconteceu foi aquela história do Vosso Mercê, né? É. Tratamento, tratamento formal, formal e que ia para a terceira pessoa, como Vossa Excelência vai, é. como uh, esses tratamentos todos vão. Então, nós ficamos com você perdidos na terceira é. pessoa. É. Agora, gramaticalmente não há dúvida que é terceira pessoa, né? É. Não há então, dúvida. isso tem que ficar claro, porque isso cai muito em vestibular, e isso está em todas as gramáticas, das mais conservadoras às mais mais Inovadoras, é, né? É. Celso Cunha e Lindley Sintra, por exemplo, que fizeram uma ótima gramática respeitada por todos os, os que se dizem mais avançados e tal. E está escrito lá, você entra na lista dos pronomes de terceira pessoa. É verdade. Por quê? Porque você conjuga verbo, como é. ele, ele é, é, você é, ele faz, você faz. Na estrutura do discurso, você é pronome de? De segunda. Segunda, de segunda. porque segunda. é o interlocutor. É. E né? é o destino dele. É. Eu não sei como é que vai acontecer Eu esse também... fenômeno, é. mas é o destino passar a segunda pessoa. É, é. Não é? é, um, é, uma, é um esquisitice da língua é. portuguesa. Agora, em Portugal, você, é pouco usado, né? é, e nas cidades grandes, ele tem, digamos, um valor médio entre a intimidade e a formalidade. E em algumas regiões, assim, digamos, menores ou centros menores e tal, ele ainda tem o traço que tinha... De vós-mecê. De vós-mecê, pronome de distância, de respeito. Sim. Interessante, né? É interessante. Interessante. Mas ele ainda está mudando, né? É, lá é meio ainda, está é. navegando a influência brasileira, talvez, as novelas e é tal. É verdade. Tudo isso. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua